E aí uhum. agora nós temos as medalhas. As medalhas, as tão a, Tão queridas, a, né? A tão querida, né, cara? A superada. Aqui é o que a gente luta muito, batalha muito para conquistar, que é a mercado líder, mercado líder gold e a mercado líder Platinum. Essa é? Platinum aí, né, Diego? Todo mundo. A Platinum né? é a mais sonhada, né? É a mais sonhada, mas todo mundo, é se trabalhar, chega lá, pessoal. Isso Ele a gente é assim. prova disso. Vamos Bom. explicar aqui cada uma delas, tá? O que, que eu preciso aqui para bater essa meta. Para que eu seja mercado líder, preciso ter 60 vendas ou mais, tá? Nos últimos 60 dias. Um faturamento de 25 mil reais ou mais. E ter mais de 4 meses de, de conta, tá? Aí eu consigo ter a minha medalha de líder. Para que eu seja mercado líder gold, eu preciso ter 150 vendas ou mais e 80 mil de faturamento ou mais nos últimos 60 dias. O mesmo, aí ali no Mercado Líder Platinum, eu preciso ter no mínimo 450 vendas ou mais e 200 mil de, de faturamento ou mais, ou seja, 100 mil mês ali. Aí eu conquisto a minha medalha Platinum. Não é muito difícil, né, Balan? É, Diego, não é muito difícil, mas aquilo, né, tem que manter na, na linha, né. Tem que manter Todo na linha no começou poucos. com uma venda, né? Isso. A quanto gente... ela é uma venda, duas, três, até chegar lá. Todo. Quando, mundo. A, gente, quando a gente alcança aquele primeiro objetivo, né, digão, que é as dez primeiras vendas, que é quando vai ativar o termômetro, que é quando a gente vai começar que a gente teoricamente vira um, vira um vendedor de fato lá no Mercado Livre, aí que a gente vai começando a trabalhar essa meta para alcançar a tão sonhada medalha Platinum. Né? Então, isso, isso é, é aquilo, né, Digão? Trabalhar aos e, poucos. Sim, sim. E, e como que a gente consolida isso? Né? Tipo, ali no Latch, né? eu preciso ter no mínimo 450 vendas. Então, assim, além, além do faturamento alto, aquela quantidade ali ali. Uma das coisas que a, que a gente recomenda é tenha produtos de ticket médio baixo, e aí você tem uma, um alto giro, tá? E tenha com ticket médio alto. Então, você bate as duas metas a, a, ali, tanto de vendas quanto de faturamento. Qual a docu, a, os documentos né, que eles pedem? Documentação pessoal, documento de, de identidade, dados de contato. Documento fiscal, que é a comprovação fiscal. Precisa estar no verde escuro. Reclamações com mediação do mercado livre, que está com menos de 1% sobre o total das suas vendas. Então, e e vendas, canse, vendas canceladas com devolução de dinheiro. Menos de 2% do total das suas vendas. Então, né, Diegão, se você, se você é um, um vendedor que tem medalha, você é considerado um vendedor profissional. Então, por isso que a, a, a medalha ela, ela é tão importante, para ela é um divisor de águas no mercado livre. Porque ela, ela faz com que o nosso, o nosso consumidor entenda que a gente é um vendedor profissional. Então, por isso que ela é tão sonhada, né, Diego? Com certeza, cara.